Um dado, digamos assim, relevante É exatamente a Declaração de Direitos da Constituição de 1891 Que ela assegura a brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a Inviolabilidade dos direitos De liberdade, segurança individual e propriedade Não admite privilégios de nascimento Desconhece foros de nobreza e extingue as ordens honoríficas Reconhece o casamento civil, assegurando a celebração gratuita o ensino ministrado em estabelecimentos públicos passa a ser leigo e é livre a manifestação do pensamento pela, empresa, pela imprensa ou, pela, ou na tribuna, sem dependência de censura, evidentemente, respondendo a cada um pelos abusos.